a partir do ponto em que, uma, em que eu vejo crianças que chegam ao pé da televisão e fazem isto, porque acham que, que deveria-se funcionar como, como um, um ecrã tátil daqueles pequeninos, não é? Os iPads, os não quero dizer marcas, mas um tablet, uh, e eles estão à espera que aquilo também funcione assim. Uh, a televisão tradicional, uh, acho que tem que começar também a perceber que também eles têm que fazer parte do, do, do mundo digital, é uma opinião honesta. Porque a maior parte das, das pessoas já vêem o próprio tablet no computador e mesmo as televisões hoje em dia vêm com a opção de termos o um YouTube na televisão, portanto, hum, sem dúvida alguma que a televisão ainda tem muito que se adaptar. Ainda está no processo de adaptar ao, ao, ao digital e eu espero que eles estejam com isso em, em, em mente porque vai haver um decréscimo e acho que já se sente o decréscimo. Um, já, já acho que já não há aquela coisa de chegar a casa e, e estar toda a gente sentada à mesa a ver o telejornal ou, ou depois ficar no sofá a ver a novela, uh, agora a tendência é, vamos ver, uh, o Netflix, vamos ver uma série, vamos ver um filme que está a dar nos outros canais, milhões de canais que são oferecidos pelas empresas de telecomunicações, que nós temos internet em casa e temos todos, todo esse pack de, de, de canais, eu posso-te dizer que é muito raro ver televisão. E, e quando estou a ver televisão, não é canal português. Nunca. Nunca. Eu sim por qualquer coisa com televisão, com, com séries ou com, com filmes ou alguma coisa. E muitas vezes não quer dizer que eu esteja sentado à frente de televisão a ver. Às vezes também posso estar a fazer outras coisas pela casa e ter uma televisão só para fazer barulho, como eu costumo dizer. Portanto, sim, sim e não à tua pergunta, no sentido que a televisão vai ser ultrapassada pelo marketing digital se ela não se adaptar uh, a esta nova realidade. Porque tu, eu já tentei várias vezes, por exemplo, a Vodafone tem a aplicação de podermos ter uh, acesso ao cana aos canais, etc. Não funciona a aplicação, funciona, a aplicação não funciona. Portanto, claramente existe uma tentativa de... A nós também tem, várias outras, outras outros, também tem, mas não funciona bem ainda estão a adaptar-se a todo este novo mundo. Uh, televisão portuguesa. Não sei, ou eles estão a esquecer desta parte, ou eles têm uma estratégia que ainda não mostraram que têm por trás e de repente vão vai ser assim uma descoberta fantástica que eles tinham uma estratégia planeada para o marketing digital. Precisam de trabalhar isso <risos>